A CIDP, os sindicatos, a estrutura sindical, os trabalhadores estão muito empenhados em que o dia 9 seja um grande dia de luta no nosso país. Uh, depois do dia 9, naturalmente, faremos o balanço, faremos uh, uh, o ponto da situação e como dizia, repetindo o que eu afirmei no início, a luta vai ter que continuar e veremos em que formas, de que forma é que vamos prosseguir essa luta, mas naturalmente que há uma, uma forma que está já decidida e que já tem inclusive datas marcadas, que é a continuação da intensificação da ação reivindicativa e da luta.